Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo pra vocês hoje lenda nova Uma casa aqui, ó, parece que tá caindo os pedaços, galera Mas a história do local é muito bizarro, cara Foi no passado, pessoal, que aqui nessa casa que morava um senhor E ele era um cara bem esquisito, assim, sabe? Antipático, um cara sozinho, não tinha amizade com ninguém Ele era um cara meio ruim E ele morava aqui nessa casa sozinho e teve uma denúncia. Ninguém descobriu quem fez essa denúncia. Ligaram pra polícia e a polícia veio aqui porque teve essa denúncia. Vieram aqui nessa casa e acabaram encontrando, pessoal, encontraram uma criança esquartejada dentro de um freezer, cara. Se liga. Ninguém sabe o certo quem era essa criança. Se era essa criança ele sequestrou, era uma, era uma menina, não sei se sequestra, se ele tinha sequestrado ela, ou se era uma sobrinha dele, ou se era uma filha que ninguém sabia, ninguém sabe o certo quem é essa criança, a polícia provavelmente deve ter descobrido quem era essa criança, mas ficou por aí, ninguém assim da população descobriu quem era essa criança, mas tinha uma criança dentro do freezer toda esquartejada, ele deve ter matado ela, cortado os pedaços e colocado dentro do freezer. Eu não sei se ele estava comendo a carne dessa criança, se ele era canibal, o que possa ser. Ou se ele só esquartejou, pôs no freezer para depois descartar em outro lado. Eu não sei o certo, pessoal. É muito mistério. E hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Estou sozinho hoje aqui, pessoal, nessa lenda aqui. E vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. É, galera, se liga o jeito que é essa casa, mano. Tá caindo. E vamos ver se a gente consegue entrar dentro dela. Porque dizem que o. tem um freezer aí dentro ainda, cara. Olha essa cena, mano. Tá caindo, velho. Tô com medo de entrar aí dentro, hein. O mato tá tomando conta aqui, ó. Ó. Essa parte. Toda caída, mano. Aqui, pelo jeito, tem é um banheiro. Caramba, cara. Ó Um armarinho A pia Ó. Mano do céu ao o chuveiro dele Ele devia ser um psicopata ao o espelho, cara Ele devia ser um psicopata, velho Vamos ver se a gente consegue entrar aqui dentro. Licença. Ai, cara, olha o freezer aí. Olha o freezer ali. Galera, tem um freezer aqui dentro ainda. Eu acho que deve ser esse freezer aqui, cara. Caramba, cara. Mas pelo jeito, a casa tá sendo desmanchada, cara, ó. Ela então, não tem parede mais. Vamos começar daqui, ó. Aqui devia ser uma parede, né? Essa parte aqui. Ali, ó. Fechado. A porta aqui. E aqui poderia ser uma a sala. Ou a cozinha. Porque aqui, ó. Tem um fogão a lenha. Poderia ser a cozinha, né? O fogão a lenha. Aqui cozinhava. Vamos ver se a gente consegue entrar. Ih. Medo de cobra, mano. Medo desses negócios aqui. Ó, forno ali. Caramba, cara. Essas partes aqui. É meio de cobra, mano. Ó, caiu. Nossa, mano. Cara, olha esse ventilador. Isso é muito antigo, cara. Olha isso, cara. Tem tortou tem noção, mano? Ó, girar ele gira. Isso que tava mexendo? Eu acho que é vento. Ó, que caiu. A porta tá toda ferrada. A casa tá caindo, cara. Tá caindo. Vamos deixar o freezer por... Pra gente ver por último, cara. Será que tem alguma coisa lá ainda? Cara, tem coisa lá pra fora, lá, ó. Quem tem coragem de pisar aqui? Não tem coragem não, mano. Cara, será que é da, é da menina esse aqui que ele... Que ele matou? Será, mano? Não sei se dá pra ver daqui. Que é o jeito que eu tô com o aqui, mano. Ah, tô tendo curvadão, aqui, ó. Então, eu não sei. Se possa ser da menina, cara. E aqui... Opa. Ixi, começou a chover. Começou a chover, cara. Galera do céu. É muito sinistra essa casa. E eu tô com medo dessa casa desabar em cima de mim. E falam que, que já viram essa criança por aqui. Outros falam que escuta choro, grito. Então o certo a gente não sabe, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se ele sequestrou essa criança. Ou se era alguma parente dele. Algum, alguma sobrinha. É, ou uma filha. Que ele, ele não falava pra ninguém que tinha. Isso é um mistério ainda. Provavelmente a polícia, na época descobriu, né? Só que isso não foi divulgado Eu tô com medo de pisar ali por causa de ter cobra Tem muita folha toda. Então A polícia deve ter descobrido Na época que Se era, o que era Quem era essa criança, né? Se era um aparente dele O que possa ser E olha aí Vou tentar abrir isso aqui, cara. Vamos ah, lá. É? Ah. Nossa senhora. Cara do céu. Diz que essa criança estava toda escortejada aqui dentro, cara. Mano, tem um sapo aqui. Que susto! Cara, <risos> levei um susto! Eu achei que ia pular de me... mim. Nossa, eu quase pulei pra trás? Vocês não tem noção. Caraca, velho, levei um susto. Nervoso, ó, ali. Oh. eita, pega. Cara, quase que eu morri do coração agora, velho. Olha aqui, mano. É louco, velho Eu vou fechar esse, esse freezer Mas olha essa cena, mano Vai ser até a thumb aqui, mano Ó Caramba, velho Essa casa aqui é sinistra, hein, velho Caramba, cara Bom, galera, vamos Vamos fechar esse freezer eu já levei um pulo ali com aquele, aquele sapo. Aquela perere. Ó. É duro, ó. Foi. Vamos sair daqui de dentro. É pessoal, mais uma lenda nova aí. Vou estar trazendo a Thaís pra gente vir fazer uma investigação à noite. Tentar saber mais sobre essa história. Sobre o local. Quem era essa criança? Vamos ver se a gente consegue descobrir algo a mais. Ver se realmente o local é assombrado. Então é isso aí, galera. Peço para vocês deixarem muito like. Se inscreve no canal para quem não for inscrito. Ajuda a compartilhar os vídeos. E deixa aqui nos comentários qual é a sua idade. Quero saber quantos anos você tem. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.